Bem gente, Agora esteja de noite, mas eu estou aqui na MG050 em Vianópolis. No sentido Betim. O sentido inverso tem ela aí completinha no nosso canal aí até Joatuba. É... Só você pesquisar e também vai aparecer como sugestão aí no, no vídeo. É, embora esteja à noite eu quero filmar esse pedaço aqui até chegar em Betim e como sair de volta na 381 eu acabei de passar ali a entrada para Esmeraldas então quem vai para Esmeraldas, pegou a 050 direto entra naquela última entrada ali, marquei aí o vídeo para você quem vai para Belo Horizonte, quer voltar para 381 ou chegar na Via Expressa e teve que... Qualquer motivo, como hoje, por exemplo, a 262 está fechada devido ao acidente, lá na Curva das Galinhas, é, eu vou explicar como é que sai aqui por dentro da 050, sai de volta na BR-381. Porque essa aqui você vai sair exatamente no centro de Betim Então vamos lá, acelerando o vídeo Assim que sair Da 262 Ou vindo pela 050 Sair ali da cidade de Juatuba, Ela fica bem estreita Vai passar a entrada do Serra Azul, vai ter um declive, tem uma curva muito fechada lá embaixo, bem antes da ponte. São então, veículos grandes aí, muito cuidado, porque em dias de tráfego intenso como hoje, aquela, aquela ponte, aí, aquele ponto lá se torna muito perigoso mal ou mal passa dois caminhões ali e a 050 não tem acostamento nesse trecho aqui mas é um pedacinho curto então não arrisque siga a fila antes de entrar em Betim aqui vai ter pista dupla e vai ter chance de ultrapassagem com tranquilidade Existe basicamente duas formas de se voltar a BR-381 aqui em Betim. Uma delas é seguir em frente e passar pelo meio da cidade. Me fechou, sendo que ele podia passar pelo canto, né? Então, Toma cuidado com esse ponto estreito aí. Agora deu outra passagem, mas acho que de pirraça ele não quer mais me deixar passar. Bom, como eu ia dizendo, então... Nós temos duas formas aí de passar por Betim e voltar a BR-381. A primeira é cortar o centro. E a segunda é seguir a margem do Riacho das Areias. Ó, então aqui ó, chegou nessa última rotatória que você vai passar por cima do rio. Atenção, e aqui é o ponto de decisão. Assim que você passar por cima do rio aqui, ó, em Betim, tem a plaquinha Centro e tem a plaquinha Shopping. Pega o lado do Shopping. Faz o retorno. Se você seguir reto ali, ó, vai pro Centro. Faz o retorno aqui. E pega o lado do Shopping, do hospital. E agora aqui ó, é só seguir em frente, vai reto, você vai passar do lado centro, só seguir a margem do riacho, deixa eu vou acelerar o vídeo aqui para chegar no ponto de saída, você vai passar vários semáforos, radar, tem vários. Coloca o 60 e vai tranquilo. Agora à noite, ó, semáforo inteligente, tudo aberto. Ao lado aqui é o centro da cidade de Betim. Lá direito aí. Muito bem, nós estamos chegando aqui então a ponto decisivo. E é fácil reconhecer porque a pista vai ficar mais larga Arborizada no meio Parece que nós deixamos o córrego, né? Mas na verdade não, ele está perto aqui Tem radar Vai lembrar que tem radar Tem parte que ele está debaixo da pista Então hora ele está do outro lado agora Aqui ó, você vai passar debaixo desse viaduto enorme. Esse viaduto é o viaduto da Via Expressa. Se você quiser ir para contagem ou voltar a 381, em ambos os casos, você vai passar debaixo desse viaduto. Ele é enorme, olha a altitude dele. Muito alto. Então você marca isso. Passou o viaduto Você vai pegar A esquerda Tem uma placa ali hoje Esquerda Vai fazer o retorno E agora aqui você vai ter duas opções Se você quiser voltar para a BR381 você passa debaixo de volta no viaduto e pega ele, passa por cima dele, para o outro lado. Você vai sair na 381 próximo ao shopping. Ele mudou de nome, esqueci. Então passa direto lá, ó. faz o retorno e sobe. Se você quiser ir para a contagem, entra aqui, ó, antes do viaduto. Pra quem quer voltar a 381 lá. É... O que que vai acontecer? Você vai sair na 381 indo para São Paulo. Então, no shopping, exatamente no shopping lá, você faz o retorno e pega de volta para BH. OK? Você vai sair na 381 sentido Betim, tá voltando para a cidade de Betim. você faz o retorno e pega sentido BH Para quem quer ir para contagem Para o anel rodoviário é, Para o centro de Belo Horizonte Pode fazer essa, essa rota que eu fiz Porque aqui nós saímos agora na via expressa Sentido Belo Horizonte Então quem quer ir para 040, ceasa anel né, rodoviário Já está aqui na via expressa muito mais fácil, só cuidado com essa entrada aqui, ela não tem ponto de aceleração, você cai direto na pista, e aí estamos via expressa, sentido pelo horizonte, quem vai para o anel rodoviário, para não se embolar lá na frente em contagem, preste atenção, você vai seguir a via expressa até você ver um túnel. Quando você vê um túnel você passa dentro dele. A via vai dividir em duas. Se não me engano, tem uma placa lá, CEASA 040. Você pega sentido CEASA 040. E aí, na próxima, no próximo viaduto, você entra antes dele, à direita, você vai estar na 040, já vai sair no anel rodoviário. Quem vai a é Belo Horizonte... É só seguir em frente Não sai mais a via expressa pra nada É isso aí, gente Fica essa dica aí Espero ajudar o pessoal em trânsito E em dificuldades aí com a 262 Valeu!